E aí, galera, o Aqui é Ronero, uma cena da English Experience com a nossa trigésima aula do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, pessoal, cara, a, eu você se sabe para você, eu tinha pensado que eu ia fazer umas 10 aulas, umas 15 aulas, mas estamos aqui entre nós na nossa trigésima aula e eu tô super, mega, hiper, ultra giga feliz. Porque isso é resultado de que, gente? De vocês que assistem as aulas, comentam, deixam os likes. Então, à medida que eu vejo que realmente a galera está estudando, está gostando das aulas, eu vou produzindo mais. E a gente vai chegando aí na nossa trigésima aula. E lembrando que agora a gente está com inglês avançado. Os textos eles são mais complexos. Tem uma estrutura gramatical mais complexa. Tem frases, tem vocabulário mais complexo. E aí, se talvez você ainda não é avançado, eu super recomendo que você volte um pouquinho a essas aulas, talvez até comece da aula 1, que tem um inglês mais básico, vai introduzindo para vocês elementos importantes e aí vai evoluindo com essas aulas gradativamente, que aí você vai conseguir absorver e captar de uma forma muito melhor. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joia maroto aí também no vídeo. Lembrando que você tem PDF e MP3 para você poder baixar. Esse PDF que está vendo aí na tela, você consegue baixar, é só você procurar na descrição nesse vídeo um link que vai te direcionar para o meu site e lá você consegue baixar tudo gratuitamente. Mas bora o que nos interessa aqui, beleza? Eu vou dar zoom na tela porque a gente sabe que muita gente que assiste, assiste no, no celular, né pessoal? Deixa eu só dar um... aqui, acho que aqui vai estar tá bom, hein? Que aí eu preciso dar um zoom para ajudar o pessoal, né? Mas bora lá! What can a painting tell us about a moment in history? Então o que uma pintura pode nos contar sobre um momento da história? Então você tem essa foto aqui, que a gente vai falar sobre ela, e aí é essa pergunta, o que essa pintura pode nos contar sobre esse momento da história, esse momento em que essa pintura foi pintada? Essa pintura foi pintada foi boa, né? With some paintings, the meaning seems clear, but other paintings are more difficult to understand. Oh, with some paintings, então, com algumas pinturas, the meaning seems clear. O significado, o sentido, parece claro. Então, é, o, o que a pintura quer dizer parece claro. But other paintings, mais outras pinturas, are more difficult to understand. São mais difíceis de entender. The Royal Portrait, Las Meninas, is a painting full of mystery. Oh, the Royal Portrait, o, então, o, o retrato real, Las Meninas, as Meninas, is a painting full of mystery. É uma pintura cheia de mistério. Mystery. It features the young princess Margaret Teresa surrounded by assistants in the Royal Palace in Madrid. Oh, it features the young princess Margaret Teresa surrounded by assistants in the royal palace in Madrid. Então, ela reúne a jovem princesa Margaret, que é essa pequenininha aí, cercada por suas assistentes no Palácio Real em Madrid. Vou, dar só, uma, vou só mostrar a pintura para vocês mais uma vez. Para vocês verem, que depois eu não vou ficar subindo não, tá bom? Então, ó, a princesinha, aí tem essas assistentes, tem um cachorro aqui, tem uma menina com um pezinho em cima do cachorro, tadinho. Tem o um pintor aqui, a gente pode ver que tem um pedaço do quadro que ele tá pintando. Lá atrás tem duas, acho que é uma mulher e um homem, não sei quem é. Acho que aqui na, no texto ele vai falar. Tem um cara lá atrás, na porta, no corredor. Tem uma outra imagem aqui, ó um quadro, tem outros quadros aqui. Então, é uma sala bem grande, né? Bora ver aí, então, o que, que ele vai falar. Madrid, and was painted by Diego Velázquez in 1656. And was painted e foi pintado por Diego Velázquez em 1656. Many art historians have studied the painting and explored its meaning. Many art historians. Então, muitos historiadores artísticos, historiadores de artes, have studied, estudado, the painting, estudaram a pintura, and exploraram, and exploraram né? explorado o seu significado. Meaning, But there are still some unanswered questions about this great work of art. But there are still some unanswered questions, mas ainda existem algumas perguntas não respondidas about this great work of art, sobre esse ótimo trabalho de arte. Art. The painting's composition is complex. The painting's composition is complex. Então, a, a composição da pintura é complexa. Complex. While the princess and her assistants, Las Meninas, take center stage. Oh, while the princess and her assistants, enquanto a princesa e assistentes, que é as meninas, toma, é, fica no centro do quadro, né? Da da, da da da pintura. Stage Velázquez, the artist himself is also visible, standing behind a large canvas. Opa, demorou da pausa. Velázquez, the artist himself, o, o Velázquez que é o artista, ele tá na imagem também. Is also visible é também visível, standing behind a large canvas. Então ficando atrás de um grande quadro de uma grande pintura, né? To her left, aqui o Canvas to her left. Eu demorei dar play e depois eu demorei dar pausa quando eu deu play foi muito para frente. Mas enfim, então o que, que ele tá querendo dizer aqui? Que ele tá ficando atrás de um, um quadro grande na sua esquerda, tá? No caso, na esquerda da, da princesa. Her left, na esquerda da princesa, porque ainda tá se tratando da princesa. Left. A man at the back of the room waits in an open doorway. Oh, a man at the back of the room. Um homem. É, na parte de trás da sala, que foi aquele homem que estava lá no corredor, waits in an open doorway. É, espera em uma porta aberta que vai para o corredor, né? Uma porta para o corredor. doorway And in what might be in a mirror on the back wall. Em alguma coisa que parece ser um espelho é, atrás da parede. Parece estar tá refletindo alguma coisa. We see the tiny reflections of King Philip IV and his wife. We see the tiny reflections. Nós vemos o, o, os pequenos reflexos of King Philip IV, do rei Philip é, Philip IV and his wife e a sua esposa, Queen Mariana. A rainha Mariana. Mariana. This combination of characters is interesting. This combination of characters is interesting. Então, a combinação desses personagens é interessante. Interesting. And we need to search for more clues to understand the people and the meaning of the painting. And we need to search for more clues. E nós precisamos encontrar mais ideias, mais pistas to understand the people, para entender as pessoas and the meaning of the painting. E o significado, o sentido dessa pintura painting. Despite the princess's central position. The oh, despite the princess's central position. Então, a respeito da posição central da princesa, né, que ela tá no centro da da da pintura, the presence of her assistants suggests that she was simply visiting the artist's studio and is not the most important subject. The presence of her assistants, a presença das suas assistentes, suggests that she was simply visiting su sugere que ela estava apenas é, visitando é, the artist's studio o, o, o estúdio do artista estava só visitando o estúdio do artista and it's not the most important subject e ela não é o assunto mais importante ali tá subject most of the figures in the room look towards us the viewers Most of the figures in the room look towards us, the viewers. Então, a maioria das figuras, as pessoas que estão no quarto, na, naquela pintura, look towards us, olham em direção a nós, the viewers. Então, é como se todo mundo que estivesse naquele quarto estivesse olhando para a gente, né? Olhando a gente olhar eles, assim. Essa que é a ideia da pintura. Viewers. But why? Mas por quê? The answer may lie in the reflections of the king and queen in the mirror. Oh, the answer may lie, a resposta talvez resida in the reflections of the king, na, no, no reflexo do rei e da rainha, in the mirror, no espelho. Mirror, which show that we are standing in their position. Which show that we are standing in their position, o que parece mostrar que nós estamos esperando naquela posição, que nós estamos ficando naquela posição. Position. Could this prove that Velázquez's main intention was to paint the royal couple? Could this prove that Velázquez, pode isso provar que o Velázquez, aliás, that Velázquez's main intention, pode isso provar que a intenção principal do Velázquez was to paint, era pintar o casal real, né, o, o rei e a rainha? History tells us that the old king didn't like being in paintings. Ó, oh a história nos conta que o rei, o, o velho rei, né, o, o rei de, ah, é, o velho rei, não gostava de ser pintado. Dear like bem in paintings. Não gostava de estar em pinturas, né? Paintings. He may have ordered Velázquez to paint him as a small figure. Olha só que interessante. He may have ordered Velázquez, ele talvez tenha ordenado que o Velázquez pintasse ele as a small figure, como uma figura pequena, né? tipo, ah, me pinta, mas eu não quero ser o centro das atenções, me coloca ali no cantinho pequenininho. Então foi mais ou menos essa a intenção do rei, ele não gostava de foto, de imagem, de pintura, na verdade, né? Figure. We also know that the king and the artist were friends. We also know that the king and the artist were friends. Nós também sabíamos que o rei e o artista eram amigos. Friends, this might explain why Velázquez appears in the portrait. This might explain, isso talvez explique por que Velázquez aparece no quadro, na pintura. Portrait, Velázquez may also have wanted to show the importance of painting as an art form. Velázquez may also have wanted to show... Então, Velásquez talvez também queria mostrar, apresentar, the importance of painting, a importância da pintura as an art form, como uma forma de arte. Form. At that time, artists weren't as respected in society as musicians or writers. Ó, oh, at that time, naquele momento, naquela época, artists, words, as respected in society as musicians or writers. Então, naquela época, os artistas não eram respeitados como os músicos e os escritores. Né? Eles faziam parte da arte, mas tipo, não tinha muito valor. Writers. But the man in the doorway might be the most important clue. But the man in the doorway might be the most important clue. Mas o homem que está no corredor, aquele cara que está lá atrás, talvez seja talvez nos dê a dica a ideia a sugestão mais importante. Clue. Don José Nieto Velázquez. Don José Nieto Velázquez. Velázquez, who may have been a relative of the artist, was... who may have been a relative of, of the artist, que talvez tenha, tenha sido um parente do artista, was the queen's assistant and was the queen. Queen's assistant. Foi o assistente da rainha. One of his jobs was to open doors for her. And one of his jobs was to open doors for her. E um dos seus trabalhos era abrir as portas para ela. His presence highlights the power of the royal couple. His presence highlights the power of the royal couple. Então a presença do dele, do, do cara que abre a porta, é, enaltece, de, demonstra o poder do casal real. Então, pô, tem, os reis e as rainhas têm um cara para abrir portas, você imagina. Couple. Despite the mystery surrounding the painting. Ah, despite the mystery surrounding the painting, a respeito do mistério cercando a pintura. Painting, it does one thing very clearly. Isso tem uma, uma coisa muito clara, né? Então, esse mistério todo tem uma coisa muito clara. Clearly. The fact that the figures are glancing towards us. The fact that the figures are glancing towards us. O fato das, das dos personagens das figuras estarem nos olhando. The viewers, os espectadores, né? Viewers brings a realism to the painting. Brings a realism to the painting. Traz um realismo para a pintura. Painting, making it more like a photograph than a royal portrait. É fazendo isso parecer mais uma fotografia do que um, um, um quadro do real, uma pintura real, né? Portrait Velázquez allows us to travel back in time. If... Velázquez allows us to travel back in time. Então Velázquez nos permitiu viajar no tempo, de volta ao tempo, né? Time, if only for a moment, and explore royal family life in 17th century Spain. Ah, uh, if only for a moment, mesmo por um momento and explore royal family life, explorar a família real em 17th century Spain, no século 17 da Espanha. Pessoal, então, esse aqui foi a leitura, textozinho grande, né? Leitura e tradução do nosso texto aí, dessa atividade. Vou diminuir um pouquinho o zoom para poder caber aqui. E agora, o que a gente vai fazer é aquele momento que vocês mais gostam, né? Que é responder as atividades. Então, dê pause agora no vídeo e busque responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá, gente. Número 1, um, então, é para você ler essas, essas frases que estão aí. E esses espaços em branco você vai preencher com as palavras que estão dentro do box. Beleza? The painting shows a lot of difference. Tanana. Então, a pintura mostra um monte de diferentes o quê? Um monte de diferentes people. Muitas pessoas diferentes aí estão nessa... Pintura. Número 2. The princess stands in the tanana, of the painting. A princesa está, fica no alguma coisa painting da, da pintura. Então, ela, a princesa está no meio. Middle. In the middle of the painting. 3. We can see the king and queen in that. Nós podemos ver o rei e a rainha em uma alguma coisa. O que é esse espaço em branco aí? Mirror. Um espelho. Number four. Velasquez had a good tananã with the king. O que, que ele tinha com um, uma boa o que com o rei? Relationship. Number five. Artists were less tananã in a society than writers and musicians. Então, o que, que os artistas eram menos do que os escritores e os músicos? Eles eram considerados menos importantes. tá Less important. Número 6, the man in the doorway, o cara na, no corredor, né, na, no corredor, for the queen. para a rainha. O que, que ele fazia para a rainha? Ele trabalhava, work it for the queen. Beleza? Então, esse é o número 1, um, que já está respondido. Bora para o 2, que aí você tem que responder, escrever mesmo algumas frases. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, número 1, um, who were las meninas? Quem eram as meninas? Bem, they... Were the princess assistants. Elas eram as assistentes das rainha, da, da princesa. Number two, Why do experts think that the princess might not have been the main subject of the portrait? Então, por que, que os especialistas acham que a princesa não era o objeto principal ali do retrato, bem, her assistants were with her, porque as assistentes estavam com ela, né, se ela fosse o centro das atenções ela ia estar sozinha, né, por que a assistente tá bem ali no primeiro plano, as assistentes ia estar tá mais atrás, não ia ser seu foco ali no meio também, né, número 3, why might the viewer's position be an important part of the painting, por que que a posição dos, dos espectadores pode ser uma parte importante aí da pintura. Bem, the viewer might stand in the king and queen's position. Porque os espectadores podem ficar aí na posição, no lugar onde o rei e a rainha estavam. Number four, deixa eu só subir aqui. What is a possible reason for the king appearing as such a small figure? Então por que, qual é uma, uma possível razão para o rei aparecer em uma figura tão pequena, né? em um lugar tão pequenininho ali? Bem, he didn't like appearing in portraits. Ele não gostava de aparecer em retratos, em pinturas. E por último, how does Velázquez show the job that Don José Nieto Velázquez did for the Queen? Então, como que o Velázquez apareceu no trabalho do Don José Nieto Velázquez para a rainha? Bem, he shows him, opa, he shows him in an open door way. Como é que ele apareceu? Então, ele mostrou o cara lá numa porta num corredor aberto. Pessoal, é isso então, né? Respostas do exercício 2. No exercício 3, você sabe que a gente tem aquele parágrafozinho, aquele textozinho para vocês produzirem. E aí eu super recomendo, né? Escreve esse parágrafo. Se você quiser, coloca aí nos comentários que eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback falando se tá certo, se tá errado, que está certo, está errado, o que você precisa melhorar. Então, aqui que ele tá pedindo, para você escrever uma descrição de uma foto ou de uma pintura ou de uma imagem que você conhece bem. Se você. E Fio Cam, se você conseguir encontre uma cópia da foto da pintura na sua casa ou na internet. Pense sobre as perguntas abaixo e lembre-se de usar os comparativos e os superlativos, beleza? Se você não lembra, não sabe o que é comparativo e superlativo, aqui no meu canal tem uma aula, tem 60 aulas de inglês, de gramática, assim, aí vai ter lá comparativo superlativo, você assiste lá essa aula antes, para você poder dominar esse conteúdo e aí vem e produz esse parágrafo aí, beleza? Vamos lá, bora ver o que tá sendo pedido aqui. Quem ou o que você pode ver nessa pintura ou foto? Então você tá com essa pintura aí, essa foto. Quem e o que, que você consegue ver nessa foto? Depois... Onde a cena foi pintada, ou onde essa cena foi tirada a foto, né? Uh, quais são as ações que estão acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? É alguém andando, caminhando, pulando, saltando, dançando, falando, enfim. Quem ou o que é o assunto mais importante dessa foto? Qual é o, o principal objetivo, o principal foco dessa foto? Por que, que a pintura ou a foto... É mais importante para você do que as outras. Por que você escolheu essa foto aí, então? Por que ela é importante para você? Então é isso, pessoal. Você vai escrever esse parágrafo aí. e aí nos comentários que eu escolho algumas para poder dar um feedback. Beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse joinha maroto aí. E até a nossa próxima aula. Fui. Bye, bye.